Se sentir ofendido é uma escolha, e não necessariamente um sentimento coagido. É simplesmente uma reação onde falta inteligência emocional para lidar com essa ofensa. Mas que isso não quer dizer que você sempre estará suscetível a se ofender todas as vezes em que alguém expressar algum tipo de ofensa contra você. E para lidar com isso, você deve ter estabilidade emocional, e isso inclui a forma de como reage e compreende o mundo ao seu redor e de assumir o compromisso de mudar a si mesmo, em vez de tentar forçar alguém a mudar, pois quando o medíocre te provoca e deseja de todo modo perturbar a sua paz, ele nada além espera que você se sinta inferior, que se sinta irrelevante por isso, ou mesmo só porque está caçando briga com alguém. E quando você não expressa o seu descontentamento com isso, ou ainda não dá o que ele deseja, demonstrando que não é com você que ele vai conseguir arrumar confusão e que para isso terá que procurar outra pessoa você conserva sua paz e evita também um insulto que ele está tentando te causar e provavelmente duas coisas podem acontecer desse momento em diante mas que também já deixou de ser responsabilidade sua ou ele percebe sua insensatez ou isso só vai fazer com que ele se irrite mais enfim Assim como é simples se desvencilhar do insulto, é muito fácil também se entremeter nele. E às vezes, para dar o que esse indivíduo espera, você não precisa sequer dizer uma palavra, ou mesmo contrapor essa ofensa. Basta que deixe escapar uma modesta expressão sua de descontentamento, e que ele veja o seu incômodo, que já dará prazer a ele, pois ele consegue enxergar em você uma resposta de insatisfação, de aborrecimento. Você mesmo que de forma ínfima, certamente demonstra isso, deixa escapar expressões que não deveria, demonstrando que o que ele fez não te agradou, e ele certamente enxerga em você, que levou isso para o lado pessoal, sendo tudo o que ele mais queria, te ver incomodado. E talvez essa seja a razão pela qual mesmo você não falando nada em ocasiões como essa, as pessoas continuam a te ofender e te incomodar com coisas do tipo, pois você cai na armadilha de reagir a isso, não como deveria, para cessar essa situação, mas como não deveria, sendo que talvez. No começo, você até consiga ter um pequeno controle de suas expressões, mas que basta um instante em que ouça algo que não lhe agrada para ir perdendo seu controle emocional, progredindo a expressões cada vez mais aparentes, até o momento em que se percebe tratando do mesmo modo a pessoa que está te insultando e bom você sabe muito bem aonde isso sempre chega logo mesmo estando aborrecido você deve camuflar e não demonstrar expressões faciais ou mesmo agir de modo exaltado aumentando o tom de voz e usando argumentos com níveis cada vez mais baixos e serem ditos prefira o silêncio e o autocontrole pois esses em seu estado pleno quando a pessoa olhar na sua cara e perceber que nada do que disse te atingiu, ela ficará sem reação, se sentirá ela mesma incomodada pelo que disse, e você perceberá isso no semblante dela, sem precisar dizer uma palavra sequer, pois a questão é como você reage ao insulto, e se deixa ou não, afetar pelo que é dito. Pois ao vivenciar seus sentimentos de forma intensa, quando está sendo insultado, isso influencia no modo como reage. Sendo essa a razão pela qual você facilmente se deixa abalar com essas coisas que acontecem. Nada além disso. Logo, ter domínio sobre suas emoções fará com que lide com ofensas, de forma até mesmo como se isso nunca tivesse existido, como se essa ofensa não passasse, no fim das contas, de algo irrelevante. Por fim, reagir a esses ataques é bem melhor quando você tem uma mente fortalecida e não precisa esconder a sua irritação